Olá amigos e amigas, vou montar o um mini livro aqui, inicialmente você deve cortar nas linhas horizontais como é mostrado na figura aqui, na linha horizontal você corta a primeira, corta a segunda vai cortando, depois finalmente corta a última que é a terceira linha na horizontal como demonstrado aqui, depois você observa que tem a numeração 1, 2, 3 e 4 você une tudo em ordem e depois é só grampear ao meio E está pronto o mini livro com 14 páginas da Frases de Incentivo. Então aqui ele está com a marcação, você segue a sequência, 1, 2, 3 e 4. Número de páginas, 1, 2. Aqui, leia sempre, não fique triste, mastigue os alimentos, escove os dentes. Seja feliz, não brigue, coma frutas, penteie os cabelos, pratique exercício e pratique esporte. E aqui é o código QR que dá para o site do mini livro, como queremos demonstrar.